Bom dia, meus irmãos panamenhos. Bom dia, meus irmãos brasileiros. Que é lá o, o indiano, meu amigo, o hindu que sempre vai lá em casa, para poder vender as coisinhas dele lá, que eu chamo carinhosamente de meu amigo Ganide. Para quem conhece o livro de Durante, ele já sabe, né? Então, isso meus irmãos. Eu estou agora me encaminhando para lá. Fazer as compras, eu hago as compras da semana, semana repartido em quatro partes e também eu vou para lá, lá na moto para poder fazer uma reclamação, porque não sei sé se si vai se escutar a hora. Quando eu vou passar lá a mar... a marcha, la marcha, quando eu vou cambiar o câmbio da moto de primeira para a segunda, está sendo um sonido muito estranho, como que se fosse batendo na oia. Não é toda hora pelo que está acontecendo muito. Então você, a moto é nova. Eu tenho que verificar o que é isso. Já falei com meu amigo agora, meu amigo brasileiro, que, que é profissional, que é mecânico de moto. E ele falou que isso não é normal. Mira, vou ver se você escute agora. Agora não é isso. Pelo que está, está acontecendo muito, está sendo muito esse sonido. Como que você tem alguma coisa solta dentro de, do, do motor da moto. E como eu já tenho um pouquinho de experiência com moto, já tenho moto aí como que 15 anos, 15, 20 anos. Então, só já sei que esse sonido não é, não é correto. Mira, eu estou em uma moto muito hermosa e, esta hora, muito buena da Suzuki que se chama Receta 150A, tem 155 cilindradas. É uma moto para a carretera. É uma moto para poder tomar a carretera dele e já. E vamos! Eu yo, yo, yo tinha uma motocross. E para cambiar. Deixa me ver si vai lo, lo ah. se vai ser o sonho da hora. E lá, a bocina. Justo na hora que eu fui a o câmbio. É que não sei nada. Então, como eu estava falando, eu tenho uma moto, eu tinha moto cross e agora eu cambiei para uma moto cruiser. Que tem tem uma diferença muito grande de de pilotagem. Lá moto cruiser são uma moto que quando você vai fazer a curva, você vai ser uma curva muito curta o não... esteno tem que ter muito cuidado porque porque você pode cair no suelo é muito pesada. e a mobilidade dela não lhe possibilita lá a... não lhe possibilita a mobilidade muito boa Acá em Panamá tem o que que quedar... dá Os olhos muito abertos Porque Depois eu de não saber, Não sabe andar de moto Os tênis para são muito complicados Com moto não com carro Os tênis para andar com carro É muito complicado Hombre, que passa cá Cada uma coisa que eu miro aqui ó, mira isso Já está quase que cruzando a lacaia Então, se eu que tenho um moto tenho que ter três orros. Muito abertos. Mira isso. Cada coça que tem aqui... A hora estou passando por. Por arriba do, do viaduto que, que, que vai para o centro de Santiago. Aqui à la esquerda eu tenho o, o Boulevard Mall. Passou um irmão também com uma custom, com uma cruz, que é muito raro. Muito, muito raro, não. Muito esquisito ter uma outra cruz por aqui. Acá não tem moto. Aqui, para, para você mirar uma moto em La é muito difícil, muito difícil. Mira aqui. Eu estou caminhando agora só passou um, só passou para aqui na moto da polícia e esse irmão de, que tem lá da Cruz é muito difícil ter moto aqui porque depois de, de abril tem a chuva. Chuva directo chuva, até dezembro dezembro ah irmão eu estava lá dele diante. Caem lá à esquerda, lá lado direita, você pode mirar lá. Eita, entra lá primeiro. Você pode mirar lá no edifício do governo. E à esquerda, eu passei por lá. Por mal que tem no Machetaço, que é um super muito famoso que tem aqui em Panamá. Como eu já abri, estou agora indo lá em Lataê da suzuki para poder mirar o que está passando com essa moto e para marcar uma consulta com com o mecânico de Lotaie porque não é possível uma moto nova como essa que dá com um sonido dentro do motor como se tem alguma coisa solta, solta e o sol está a pico está arriba com todo o seu esplendor Polícia. A polícia está aqui, Sumutita e Ayá também. Agora tenho que cambiá-la aqui para poder, para poder, para ir ao Taíê. Tá pegá o, o contorno aqui. Aqui para trás de onde eu estou, é a entrada de Atalaia, onde eu bebia. Oh, não sei se, se você escutou o sonido quando eu passei de primeira para, para a segunda. O um sonido muito estranho aqui é a loja da Suzuki, onde eu comprei a moto. Eu passava por aqui e não sabia que tinha moto, porque tinha muito barco aqui, um barco e já, e não sabia que tinha moto. A hora que eu vou falar com o muchacho e já regresso.